Carta ao cidadão, que é a Ângela leu aqui, essa vergonha, vereadora Ângela, que vem acontecendo, essa humilhação que o povo passa, isso é por longo tempo, não faz, isso, são décadas, desde o início do meu mandato isso acontece, isso tem que ser tomado providência, humilhação com a população, né? passo na frente de algumas situações, humilhando as pessoas, e às vezes a pessoa está lá precisando de exame, o vereador vai lá, passa na frente, aquele já está há anos, meses lá esperando, e aí vai acontecendo essa, essa aberração, essa humilhação. Né? Enfim. E agora, falar do João Pedro, é, é muito pequeno o espaço. É pouco tempo já, para falar do João Pedro, é, porque o João Pedro, apesar do que Zezé falou aqui, os problema que ele tem, ele é uma criança super inteligente, uma criança que sempre se preocupou de verdade com o meio ambiente, e... mas infelizmente o descaso dessa administração com o povo de fundão, com a comunidade de fundão, é essa aí. A vereadora já falou aqui que recurso para ter recurso para outras coisas tem. Mas hoje o nosso rio, a água que significa a gota da vida, está morrendo. E nós vamos morrer juntos. Os peixes estão morrendo, mas no futuro quem vai morrer somos nós. Se não, tomarmos providência é, é, imediata. E aí eu quero falar um pouco né, do tema aqui ultimamente tem sido sobre o Rio Fundão né? sobre o Rio Fundão o nosso vereiro que esteve aqui eu falei também né, sobre ah, algumas propostas já feitas por esse vereador desde 2007 né? agora o João Pedro aqui expondo né? mas a, a preocupação dele ele chegou a fazer uma baixa assinada infelizmente é, deveriam tem muito mais assinatura, um município de 20, de 20, 20 mil habitantes né? poderia a, as pessoas né? se organizar, porque se não tomarmos providência, se não é, nos organizarmos. José falou em, em criar comissão. Pode-se criar um comitê, José, Comitê é, das Bacias Hidrográficas do Rio Fundão. É bem melhor do que uma comissão. Assim, um comitê milho o vereador Everaldo, até comentou, comentou comigo sobre isso também. Então, bom, seria outro, ou se não aonde, né? Mas acho que o comitê é, teria mais respaldo, porque existem existe outros comitês formados, então teria mais respaldo. Enfim, quando o João Pedro fala, ainda é, eu estou aqui a tese dele, ainda é tempo. Ainda há tempo, com certeza ainda há tempo. Mas se essa administração enganadora tivesse... João Pedro, em 2007, quando ela mesmo é, sancionou um projeto colocado por esse vereador aqui que fala com vocês, se ela tivesse colocado em prática, o nosso rio hoje estaria, estaria recuperado. Estaria recuperado, porque o rio, nosso rio, eu tenho certeza que com 10, 11 anos, se fizermos o um trabalho corretamente, esse rio está recuperado. Mas ela faz de descaso. Essa administração só sabe pagar caro a quem vem de fora. Esse dinheiro vai embora. É lixo. É empresa. São empresas, vereador é Everaldo. São empresas que levam o dinheiro do óleo e do petróleo para fora do município. Mais de 60% do recurso que o nosso recado vai para fora do nosso município. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha que no início do mandato eu até. Que, é, fiz a proposta colocando que o município poderia comprar todos os equipamentos e ele mesmo fazer a coleta e, e sim pagar só o, o transbordo o vereador virado após o vereador defender fez a defesa e concluiu a mesma fala que eu, que eu tinha falado, pois bem senhoras e senhores, senhores é, vocês que nos ouvem prestem bem atenção é, vereador Janilco é, como eu já falei quando o João Pedro tinha 5 anos se eu não me engano, não for de memória, ele já, ele já, já, já fazia os desenhos dele preocupado com, com o meio ambiente. E exatamente quando João Pedro disse assim, quando eu fiz meu cálculo ali, foi que eu elaborei esse projeto. E depois vem cobrando, cobrando, cobrando. A minha cobrança é intensa, é intensa. Agora espero, espero que todos nós, que todos os vereadores briguem por essa causa, que a população de Fundão, você que está me ouvindo, você é estudante, você é moradora, você é funcionário público que, que nos ouve vamos abraçar essa causa o Rio de Fundão pede socorro há muito tempo, há muito tempo então é momento da gente abraçar, abraçar essa causa e, e, e trabalhar em prol desse rio, nós Estamos lutando pela, pela eco, né? é pela, para que não seja feita o, o, a duplicação do município. Queremos que seja o contorno. Então vamos também abraçar essa causa. Vamos nos mobilizar, porque aqui água significa vida. Sem água nós não vivemos. Fica aqui a, a minha indignação em relação a, a, a, ao que o jovem João, João Pedro né, colocou aqui e quero então, falar para vocês eu, eu como vereador dessa casa né, eu sempre me preocupei talvez vereador geral por, por estar nessa área né, da agricultura como, como técnico eu tenho e também eu tenho me preocupado né, com, esse, com o Rio Fundão assim como o João João Pedro assim como o nosso boeto, porque eu conheci esse rio Bem poucos aqui, bem poucos aqui, tomam banho nesse rio como eu tomei. Bem poucos aqui, bebeu da água desse rio como eu tomei. Eu tomei da água, Júnior. Professor Júnior, eu tomei dessa água. Nós lavávamos e no mesmo tempo parava e me água na correnteza, vereador Geraldo. Hoje eu não tenho coragem de botar a ponta do dedo nessas águas. Infelizmente. Mas Ainda há tempo, João. Ainda há tempo. Mas temos que botar a administração nessa casa, nessa, nessa prefeitura, responsável. Responsável com o povo de Fumão, Porque essa administração é irresponsável. O meu, o meu grande abraço meu boa noite a todos.